A história da Estrada Real começa em meados do século XVII, quando a coroa portuguesa decidiu oficializar os caminhos para o trânsito de ouro e diamantes de Minas Gerais até os portos do Rio de Janeiro. As trilhas que foram delegadas pela realeza ganharam o nome de Estrada Real. É a maior rota turística do país, são mais de 1.630 quilômetros de extensão, passando pelos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Hoje, ela resgata as tradições do percurso valorizando a identidade e as belezas da região. Alguns lugares servirão apenas como passagem, mas a maioria merece uma visita com mais calma, pois tem seus encantos. Os quatro caminhos da estrada real. Caminho Velho, de Paraty a Ouro Preto, também chamado de Caminho do Ouro, foi o primeiro trajeto determinado pela coroa portuguesa e liga Paraty, no litoral fluminense, a Ouro Preto, região produtora de ouro no interior de Minas Gerais. O percurso levava, no século XVII, 60 dias para ser feito pelos tropeiros a cavalo. Caminho novo, de Ouro Preto ao Rio de Janeiro criado, para servir como um caminho mais rápido e seguro entre Ouro Preto e o Porto do Rio de Janeiro, principalmente porque as cargas estavam sujeitas a ataques piratas na rota marítima entre Paraty e Rio. Ele guarda uma série de elementos da época das bandeiras e das primeiras explorações do território. Caminho dos Diamantes, de Ouro Preto a Diamantina. O caminho tinha a intenção de conectar a sede da capitania, Ouro Preto, a principal cidade de exploração de diamantes, diamantina, que em 1729 ganhou relevância nas economias brasileira e portuguesa. O caminho se destaca por suas belezas naturais de tirar o fôlego e seus recantos repletos de histórias, além de possuir uma gastronomia singular. Caminho Sabarabuçu, entre Cocais e Glaura. Há 300 anos, viajantes avistaram um brilho no topo da Serra da Piedade e imaginaram ser ouro. Para chegar lá, criaram uma via alternativa, que originou o caminho Sabarabuçu. Mas tiveram uma surpresa. O que refletia a luz solar era, na verdade, minério de ferro. Como fazer os caminhos? Antes de sair é bom procurar saber o estado das estradas, algumas não são muito utilizadas e ficam intransitáveis em algumas épocas. Se você gostou desta informação e quiser colaborar com o nosso canal fazendo um PIX a partir de um centavo, a chave PIX está na descrição do vídeo. Desde já agradecemos.